A pegadinha de hoje vai ser um real colado na camisinha, camisinha usada, tá ligado? Que bagulho aí? é louco. Já mete o dedão nesse like aí, nesse gostei aí, é nóis, deixa sua ideia. A pergunta é, será que você pegaria um real em cima de uma camisinha usada? Isso é o que você vai conferir se a galera aqui pegou ou não pegou. Aqui vem um tutorial de como eu fiz essa pegadinha. Eu precisei de três camisinhas, três moedas e a maciante, muito simples. Eu colei a moeda em cima da camisinha para a pessoa não pegar só a moeda e sim pegar com a camisinha e ter nojo. Será que alguém vai pegar essa cachorrada na rua? Isso é o que você vai conferir agora. É nóis, fui! A camisinha tá ali, a moeda tá ali e tudo tá ali Vamos ver se alguém vai pegar essa moeda E já vem chegando dois rapazes Só vir e apontaram com a mão Ficaram com nojo Duas mulheres, será que vai pegar? Parou? Ah, não pegou Ficou com Duas mulher Só olhou Ó, ó deu uma paradinha né? ah. Ó o rapaz, passando, já meteu o pé Já chutou, já Mano, olha a chuva que tá aqui O bagulho tá louco Ó o rapaz, vai chutando Nem chutando ela Chutando o bagulho Quero ver isso aí, tá colado? Atira Pegou, mano, rapaz, nem viu, só viu moedinha. A outra. Pegou, velho, foi tão rápido que pegou antes de eu filmar. <risos> Jogou a camisinha fora e tá lá com o real na mão. <risos> Que ela tá levando Ela vai começar a carregar O porta-mala dela Já fez uma comprinha ali no mercado E já ganhou um real de desconto Tá bom, né velho Tá bom demais Nem mercado não dá desconto pra ninguém Mas ela ganhou Aí tá indo embora, perdi dois reais. E a, a senhora vendo, vai, vai soca, pegar a pontinha, soca, vai, soca, soca. tava colado, velho. Pegou tudo, soca, <risos> perdi três dito. reais nessa brincadeira. <risos>